Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a você organizar os seus estudos. O que eu tenho notado é que, com a quantidade de informação que a gente tem disponível hoje aqui na internet, que é uma coisa muito boa, muita gente tem se perdido na hora de estudar. É, frequentemente eu converso com pessoas, com alunos que, que vêm estudar comigo, por exemplo, e me traz um montão de material, mas ele não sabe o que estudar não sabe por onde começar, porque ele tem uma série de, de, de vídeos, de métodos, de informações para ele estudar, mas ele não sabe selecionar aquilo que é melhor para ele treinar, para ele estudar, que de fato ele precise e que vá fazer ele evoluir. Então a minha intenção nesse vídeo é te ajudar de alguma forma a organizar esses estudos, a otimizar o seu tempo, é, fazendo com que as coisas que você estuda, estuda, né, as coisas que vocês estudam, de uma certa forma faça você evoluir, faça sentido para aquilo que você precisa treinar, para onde que você, é, para coisa que você, é, é, é para os lugares que você toca, é, enfim, Essa, hoje em dia eu, eu falo que professor de, de música hoje de bateria ele tá ele trabalha mais ou menos como se fosse um, um nutricionista, né? Você vai comer num self-service, você tem um monte de coisa à tua disposição e você precisa selecionar aquilo que é mais nutritivo, aquilo que é melhor para a tua saúde. E muita gente não sabe fazer isso. Aí ela precisa de um nutricionista. Eu acho que o professor de música hoje, de bateria, ele está trabalhando da mesma forma. É ensinar, indicar aquilo que é melhor para a pessoa treinar e evoluir. Tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer e tento fazer, ensinar para os meus alunos é o que eu chamo de é, gastar mais tempo em menos coisas, porque com certeza, fazendo isso, você vai ter uma evolução muito melhor. Porque quando você gasta mais tempo em menos coisas, essas coisas que teoricamente são menos no início, vão te dar base para você estudar um monte de outras coisas, e querendo ou não, elas mesmas bem estudadas, Vão trazer já um monte de coisa que você estuda, ou que você já estudou, ou que você toca, que você quer melhorar. Porque tem um negócio chamado na nossa memória muscular, um negócio chamado, não, desculpa. Tem uma, a nossa memória muscular, ela precisa de um certo tempo de repetição, de uma certa quantidade de repetição, que funciona diferente para cada um, não é igual para todo mundo. Ah, se fosse assim, a gente falava, cara, repete esse exercício 100 vezes que depois das 100 vezes você vai estar tá fera, vai estar tá rápido, preciso. Não é assim, isso não funciona para todo mundo da mesma forma. Então, é, a ideia de otimizar o seu tempo com uma quantidade de exercício menor, mas que vai te fazer evoluir de verdade, é um grande lance que vai te ajudar muito. É, por exemplo, eu quero começar falando para o pessoal que, por exemplo, não estuda... É, na bateria você tem um pad para estudar né e aí você quer evoluir né você pô mas eu tenho um monte de 40 rudimentos exercício de técnica de mão é enfim uma infinidade de coisas o que que eu te aconselho a enxugar todos esses exercícios vamos lá se você estuda vamos dar um exemplo seis ou oito exercícios não cara enxuga isso para três ou quatro exercícios no máximo estuda mais tempos esses exercícios separados tá vou te dar um exemplo Ah, eu quero estudar rudimentos, quero melhorar minha técnica de mão é, o que, que a gente pode fazer para otimizar esse tempo, né? vou pegar o meu pad aqui para te mostrar é, é, melhor no pad o que a gente faz só lembrando de uma coisa gente, é, meus vídeos normalmente eu não gosto de ficar editando de ficar cortando e é uma coisa bem natural como eu como se você estivesse aqui na minha sala de aula estudando comigo. Então, vamos lá. Né? A gente, na, na nossa técnica de mão, a gente tem movimentos de dedo, certo? Movimento de dedo. Movimento de pulso, né? Então, assim, se você não estuda isso... É... Separadamente, o ideal é que você, de uma certa forma, tente praticar essas duas técnicas é, em um exercício só. Como é que você pode fazer isso, por exemplo? Ó, eu quando treino exercício de dedo, fazendo um toque simples, eu uso minha palma da mão para dentro, que é isso aqui, ó. Certo, com esse movimento aqui, ó. Quando eu estudo pulso, eu boto minha palma da mão para baixo. Então, o que você pode fazer? Uma sequência de toques simples, usando o dedo e pulso. Você pode fazer é, um, dois, três, quatro. Só dedo. Os outros quatro tempos você faz com palma da mão. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois É importante, quando você for fazer isso, você ter certeza de que quando você está fazendo movimento de pulso, você está fazendo só isso aqui. Quando você estiver fazendo dedo, só isso aqui que está movimentando a baqueta. Certo? Isso aqui, isso aqui. Beleza? Pô, estudei dedo e, e pulso em um exercício só. Pô, agora rudimentos, né? Falar sobre rudimentos. Caramba, eu tenho, porra, 10 rudimentos. Existem 40 rudimentos, né? Eu nunca estudei os 40 rudimentos. Não aconselho a ninguém estudar os 40 rudimentos, eu acho, desculpa a minha sinceridade, eu, às vezes até perca de tempo, tá? Então assim, pô, cara, eu tenho rudimentos, qual rudimento estudar? Primeiro estudar os rudimentos que são chave para todos eles. Toque simples, que você já treinou, né, nessa nessa sequência que eu te falei, toque duplo, flan e drag, certo? Então vamos lá, pô, toque duplo. Já sou fera nisso, já sei fazer. Então, estudo uma variação de que tem esse exercício. Por exemplo, o Six Stroke é um exercício muito legal. six toque, né? Você já fez um rudimento que tem uma mistura de toque simples com toque duplo. Para a Dido, não pode ficar de fora dessa lista, entendeu? Ou o Single. Se você já sabe fazer o Single muito bem, faz o... O double. É, isso, sempre pensando nessa, nesse lance de otimizar o tempo, né, otimizar a quantidade de exercícios para você poder estudar mais tempo em cada exercício. Aí tu pode perguntar, pô, cara, quanto tempo é, é legal, é importante para cada exercício? Não tem uma regra também, não tem uma regra. Ah, se você vai estudar uma hora... É, pensando nisso aqui que eu falei, que eu acho pouco, mas você divide o tempo, sei lá, 20 minutos para cada exercício, 10 minutos para cada exercício e faz uma progressão. O toque simples da dedo e pulso, aí, pô, o toque duplo, sendo o toque duplo ou six stroke, você que tem que escolher, não dá para mim te dizer isso com exatidão, e aí depois você adiciona um paradido, entendeu? E aí, por fim, na minha opinião, você tem que ter um flan nesse exercício. Ou o flan, o ou O simples. O single flan. Ou adicionar um outro flan, por exemplo, como uh, flan tap, que eu acho super interessante. Enfim. Isso eu não consigo te dizer com exatidão, você que tem que escolher. Escolhe um desses fãs e coloca nessa sua sessão de estudo de pad. Entendeu? Fã simples, flan tap, flan acent. Uma coisa importante, sempre escolhe um exercício que você sempre fica alternando as mãos. Por exemplo, o Swiss Hermit Triplet. É, é meio difícil falar esse nome é nem sei se a pronúncia exata é essa. Mas enfim, esse exercício. Ó, Ele é legal pra caramba, só que ele não inverte a mão. Ele sempre faz de um lado e depois de outro. Então, eu te aconselho a escolher um flan que tenha sempre a inversão de mão. Flan, single flan. Flan tap. É, flan asset. Sacou? Beleza, essa é a parte pra você que estuda borrachinha. Agora, vamos falar pra você que estuda batera. Pô, cara, eu estudo bateria... Estudo bateria, mas não tem muito tempo ou queria é, otimizar o meu estudo. Uma coisa muito bacana de se fazer é separar isso. É, vamos tentar otimizar dois exercícios em um. É uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é para você mexer com seus pés e com suas mãos de uma vez só. Escolha um padrão para você fazer com os pés que dê para você fazer, é, que seja fácil para você fazer. Pode ser um, um, um padrão de samba. Ou uma outra coisa que de repente seja um pouco mais, mais complicado e você consiga fazer. Né? Eu gosto de fazer o padrão de samba ou um exercício que eu faço 3x4 no pé. Mas eu não quero falar sobre isso, senão pode ficar extenso e complexo. Escolha um padrão é, nos seus pés. Eu vou usar o samba como... Como, como referência, tá? E aí, o que, é que eu vou fazer? Nas minhas mãos, eu vou praticar algum tipo de rudimentos, ou desses que eu falei anterior, ou um que eu escolher. Porque eu vou praticar os meus pés, eu vou manter a técnica dos meus pés trabalhando ou avançando, e vou adicionar esse estudo das mãos. Por exemplo, ó, vou fazer... É, a base nos pés do samba E vou ficar alternando em toque simples, toque duplo paradidro, Paradiddle e um flan, tá? Um, dois, três, Claro, eu fiz bem simples, pensando em semicolcheia, mas você pode pensar em fusa, você pode pensar em outras células com a tua mão, você pode pensar em solo pela bateria, você pode é, fazer essa célula e criar coisa pelas, pela bateria... Isso já seria mais um estudo de improviso né? Mas como prática mesmo Para você evoluir a tua técnica Eu te aconselho a fazer uma coisa mais é, Mais racional né? A base do samba E a mão você criar alguma coisa Isso você pode fazer também mais rápido Toque simples Toque duplo isso tudo depende do teu nível técnico, mas isso não precisa ser rápido. Você pode começar devagar. O lance é você ter na sua cabeça que você está fazendo um exercício. Não é para tocar só samba. Você pode tocar samba também, mas você está evoluindo a sua... A sua técnica de pé A sua coordenação Porque você precisa coordenar isso tudo ainda tem uma independência envolvida Porque você está fazendo um padrão nos pés E as suas mãos estão variando Sacou? Uma outra coisa Uma outra coisa Sobre coordenação agora Trabalhar mão de forma linear e pé É trabalhar aqueles exercícios Exercícios básicos Duas com a mão, duas com o pé Fazer variações com isso, né? Começar com a direita, bumbo, bumbo esquerda, direita. É, toque simples. Direita e bumbo, depois esquerda e bumbo, e, e alternando direita, bumbo, esquerda. Seguinte, pessoal, se você conseguir organizar esse estudo de forma que você faça com frequência, de forma que a sua memória muscular vá gravar isso, isso é a coisa mais importante. Essa é coisa mais importante para você ter uma evolução. Não adianta você ficar mudando de exercício o tempo todo que você não vai evoluir. Você vai demorar para gravar, sua memória muscular vai demorar para gravar. E aí você não evolui. Isso eu vejo acontecendo o tempo todo com alunos meus, assim, que eles começam a estudar um negócio, já mudam. Desculpa, não são alunos meus, são pessoas que vêm estudar comigo e normalmente eu quero saber o que elas estão tocando, estudando E normalmente elas me mostram dessa forma, entendeu? Não, não adianta você ficar mudando toda hora, você tem que fazer o exercício até você evoluir Dentro desse, desse, desse apanhado de exercício que, sei lá, deve dar uma hora e meia estudo, duas horas Depende muito de você é, quanto tempo você vai estudar cada exercício você cria uma rotina de estudo, entendeu? Cria uma rotina de estudo e pensa sempre na precisão e aumentar a velocidade aos poucos, entendeu? É, isso não é uma coisa muito fácil de se fazer para quem não está acostumado a estudar é, com uma rotina, né? Mas se você quiser evoluir, você precisa estudar, criar uma rotina de estudo, entendeu? É, você pode acrescentar outros estudos? Pode, você pode criar, pode estudar improviso. Eu só estou dando uma ideia... Tentando é, fazer com que você entenda que para você evoluir você precisa ter uma rotina Você precisa ter um acompanhamento ah, Hoje eu fiz esse exercício nesse andamento Hoje, amanhã já vou evoluir um pouco Ninguém consegue evoluir de um, da noite para o dia como muita gente promete Não é verdade Sacou? Você precisa ter tentar organizar esse estudo para você ter uma evolução Até muito mais rápido do que você acha Porque você fica estudando, estudando um monte de coisa e não evolui Não vai para lugar nenhum Bom pessoal, espero que de alguma forma você possa é, é, ter entendido que para você ter uma evolução, para você avançar, precisa de rotina. Né? Isso é o que eu faço, isso é o que eu ensino para os meus alunos e isso é o que eu vejo em pessoas que realmente conseguem ter uma evolução. Né? Se você vê a história dos grandes bateras, aí, dos grandes músicos, você vai ver que existia repetição, repetição, repetição, até ficar bom. Beleza, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça aí de deixar o seu like ou o seu dislike. Tá bom? Até a próxima, tamo junto!